Viva Irmãs e Irmãos da Fé uh, Veio à minha cabeça uma melodia interessante E como não sei escrever música Fiz estes pontinhos Não sei se isto se vê muito Se vê muito bem ou não Comecei primeiro por fazer aqui um, um esquema Para ver se não me esquecia Para depois passar para o piano Vamos lá ver Cada pontinho é uma nota Interessante. É uma melodia simples e interessante. Agora queria passar isto para o piano. Claro que vai demorar um bocadinho de tempo. Mas é, é isto surgiu espontaneamente é muito interessante. Interessante. Claro que isto é uma coisa muito simplificada. Não tem as paragens. Não tem bem as alturas. Eu reconheço porque eu é que a fiz, né? lembro-me. Mas a verdade é que isto como fui eu que fiz, eu lembro-me. Se for outra pessoa que venha aqui, não percebe nada, não consegue tirar nada. Porque na verdade não tem notas, não tem alturas, não tem distinções, não tem as pausas, as paragens. Mas enfim, foi o que surgiu, surgiu espontaneamente 21 de 4 de 2023, portanto foi ontem. É interessante. É interessante, em qualquer altura, em ocasião, que aparece uma melodia, normalmente estas, estas melodias aparecem e depois desaparecem, e, e nunca mais vêm, assim ao menos ficou algo registado. Bastante interessante.